Fala galerinha, tá começando mais um Cine Mostarda! Fala ah, rapaziada! Dessa vez Cine Mostarda. Cine Mostarda de verdade! De verdade, Cine. é isso aí! Tadá. Trazendo hoje a história hum. de um homem... Não hum. bate na mesa que ele deve estar por aí! Do tamanho de uma formiga! Ele deve hum. estar por aí, não bate na mesa não! Quem trazemos hoje, meninão? O Homem-Formiga! Ant-Man! <risos> é. Mais um da... Mais da, um da, da série da Marvel. Marvel. É, o Stan Lee, né? É. Titio Stan, Ei, é. né? é, vem... Titio Stan aí, que criou esse personagem junto com outros dois. E jogos, vários outros, né? Quadrilhistas, é. Uma felicidade para adoradores de mundo Marvel. Meu. Amém. Como é que é? Adoradores de HQ? De <risos> HQ. <HP. risos> é, não. Que dá pra ouvir. Assistidores é. de mangá, como meninão. É. É, Agora já dá para ouvir, hein? <risos> Beleza, galerinha? É um filmão aí pra quem gosta da Marvel, tem uns que não gostam, outros que gostam, né? É só ligar. Ant-Man é o Homem-Formiga. É, ele conta a história do Scott Lang, que está sendo interpretado pelo Paul Rudd. É, o Paul Rudd ele fez mais é, seriado, mais né? Série, mais né? séries é, ele fez. Ele fez também várias dublagens aí do Simpsons. Sim, tem vários personagens, vários personagens de e os... ele vai estar agora também no Capitão na América, América a Guerra Aham, Civil. Na Guerra Civil. Ixi. E não precisa falar nada, né? <risos> de que lado você estará? Já é o... O grande... a grande questão, né? Vagero! Já tem... já tem até radiografias do bracinho do Homem-Aranha já quebrado, Vendo, tô tô um Já Tem um monte de tá, coisa aí, vai tá ser. Bem bem destruído. Ah, vamos né? arrumar. Tá, mas esse é outro filme, <risos> É, não sei, cara. Como será que vai pra pagar, vamos lá? Eu não sei, mas vai ter que pagar o ortopedista por aranha velho. Né? Coitado dele. <risos> mas, ok. Enfim, o que acontece? O, o Paul Rudd, que tá fazendo o personagem Scott Lang. Sim. Né? Scott Lang. Ele começa a trabalhar com o cientista Dr. Hank Pym, certo? Sim. Que e... tá sendo interpretado por quem? Michael Douglas. Michael Douglas. <risos> Exatamente, o excelente. Você fala do filme que ele fez, fez né? né? É, é. O Wall o Dinheiro Nunca Dorme. O Homem-Formiga. Que, que, que é isso, cara? O <risos> cara é um gênio. O tipo selvagem. Quem nunca assistiu isso? Eu. Eu. Você? É. Ixi, certo? É. É? Ah, então. Aí ele é afim de rever a. de reaver a fórmula do Dr. Hank Pym ele é contratado por isso Dr. Hank Pym é, Na verdade Scott Pym, Lang, o Scott Lang é um ladrão, Pym. né? É, ele é um ladrão Que ele, ele rouba, entra, não sei o quê, ele isso. pergunta ao Dr. o que, que eu tenho que fazer? Ah, só tem que invadir um lugar, dá é pra pegar um negócio pra mim isso é fácil! É. Né? É. Ele já é ladrão? É, é ladrão, é. e o que é um ladrão? O ladrão rouba <risos> Que ele vai, ele vai roubar a fórmula que é capaz de deixar um homem do tamanho de uma formiga Uhum Né? E o que acontece? Essa fórmula acaba... tando nas mãos do sócio do Dr. Hank Pym, né? Que é o Exato. Darren Cross. Exato. Darren Cross aí que fez salt com a Angelina Jolie a menina... Mas... Mesmo. Ele fez aquele seriado House of Cards. Também. Of... Filmou também. House of Mouse. Legal. <risos> não, não é. É a casa do Mickey Mouse. É... <risos> então... <risos> A gente sabe que a história nunca bate, na verdade, com os quadrinhos, porque... Não, essa é verdade. Quem? Gibi é uma coisa, a filmologia é outra. É, mas né? você, tem, você tem que ver que é sempre uma adaptação do negócio. Então, o gibi está sendo usado como base para ser adaptado para o filme. Para filme, assim. né? Então, o que, que acontece? Esse filme ele não vai ser totalmente fiel aos quadrinhos. Uhum. A galera que é aí... Misturada. Até porque não dá, né? Você pegar todos os divisos da, da do Homem-Formiga e se transformar num filme. <risos> complicado. Mano. E ainda mais inseri, inserindo no mundo Marvel que já é hoje, entendeu? Porque querendo ou não, esse personagem, o Homem-Formiga, ele vai estar tá no. No Guerra Civil. Guerra Civil é O Homem-Formiga é um Vingador? Não sei se ele chega a ser um dos Vingadores no futuro, se ele vai chegar a ser. Mas ele vai estar no Guerra Civil, é, ou seja, que a gente falou no Avengers, porque a real história do quadrinho é que ele ajuda a desenvolver o Ultron. Aliás, é, isso foi uma brincadeira que a galera fez na internet, que falaram que o tempo inteiro a Marvel ia colocar um super-herói surpresa, né? Uhum. E no final de contas, todo mundo foi assistir e não apareceu esse herói Na verdade ele tava lá, era um homem-formiga. Só que ninguém viu ele. <risos> <risos> essa foi a. Nossa! <risos> <risos> <risos> mas, mas assim, baixa a minha cadeira. <risos> Mas eu acho, eu acho que, que ele vai ser inserido sim no mundo Marvel Com do, certeza Do, do porque, Avengers Vai ser parece, inserido é... no Avengers não, não tão cedo, né? Porque não o tão cedo agora é, uma negra. é, porque é... agora ele vai estar, ele, é, já, pode... ele vai aparecer no... Ele já vai estar tá no Guerra Civil, no né? Guerra Civil do Capitão América. Capitão América Então já vai ser uma... Já é... começa a Exato. colocar ele nessa pontinha Entendeu? aí Então eu creio que ele no, no Avengers 3, 3, 3, ou 3 ou 4, acho que ele já aparece Será que tem no Avengers 3 ou 4? Opa! Também. Até tipo, 2040, Avengers até 2040. Tipo, oh, o em busca do Vale Encantado, alguém resistiu? Que já. o. Vai até o 16. É bom também, cara. É, que tem razão. É, uma a é, é, é, é gostoso, né? <risos> é, a é, e o legal é que o sócio, uhum. né, do, é. do Doctor Dr. Ray. Não, o Donald. Nossa, tá foda, velho. O Pin, ele ele, é, ele vai ser o vilão da história, que é quem? O jaqueta amarela. Exato. Nossa, que nome estranho, em português, né, cara? Sim. É que vem do inglês, Yellow Jacket. O Yellow Jacket é aquela vespa, né? Que é uma cara? vespa amarela. A gente viu que é uma bichona desse tamanho assim. É. Cara. E todos é. eles lutaram contra o B-Move, cara. Então. Ó. Não, é brincadeira, não mano. é isso não. Tá difícil hoje. Né? <risos> trabalho pra fazer! <risos> e aí? Tá. E, cara, pra quem não sabe, Yellow Jacket é essa vespa, né? Como o Everton acabou comentando é. aqui. Uhum. E, meu, vai ser pancadaria pra, pra dar e rolê. Pra... Você... Se... Aquela zelinha do trenzinho lá, tem uma ação! <risos> tato morrendo de fim! <risos> <risos> <risos> <risos> muito ah, da é muito é muito bom é, cara, é, legal. é demais é. todos os filmes da Marvel é ação você sabe a, a Marvel acertou a mão nos filmes cara uhum. de um tempo pra cá o que teve muita empresa aí que não conseguiu fazer com os personagens da Marvel a própria Marvel conseguiu acertar a mão né pois boa é. boa é igual aquele Hulk lá já viu assistiu o primeiro Hulk Nossa. que tem que ele transforma <risos> O ah, primeiro Hulk é ainda é decente. Agora você pega o terceiro Hulk, que o cara parece um fisiculturista dos anos 70, é difícil de fitiburi, tá nesse, né, cara? <risos> Arnold é Schwarzenegger fez o Hulk. <risos> não, Arnold Schwarzenegger foi o Conan, cara. Ah, é, ele foi o Conan. Não confunde, né? o cara, não confunde. Não, o Hercules foi o The Rock. Eu tô acertando tá mais, hein? Tá difícil, né? meninão. Ah, o que você não, tomou hoje, menino? Igor Profeta. Ah, Ibu Profeto. Então... No bumbum, é, né? Tá nisso. Ele tomou uma injeção no traseiro. <risos> De ânimo. Vale a pena conferir porque eu acho também que vai ter. Porque sempre a Marvel faz aquela. deixa aquelas, deixa. Coloca que, a deixadinha. É, né? tipo, você, pra você entender um pouco do filme que no vai próximo. vir no próximo, hum. ele sempre coloca um pouco da história meio que envolvida. Até o Guardiões da Galáxia que assim, em tese, não teria muito a ver lá, que é um, um outro tipo de universo, ele pega e interage junto com... Na verdade, não é outro universo. Eles só estão em outra galáxia é, mesmo. Em outra... É, é, mas tipo é o outra... mesmo universo que está... Assim, seria é um quadrinho diferente, uhum. e aí eles pegam e jogam já... Todo o Avengers que ia sair no próximo já colocaram, então acho que no Homem Formiga com certeza vai ter também. Vai ser muito bom. Quem sabe não teremos Tony Stark? Surprise. Né, não? Que dia? É Vai ser no dia 16 de julho, próxima quinta-feira. Cinema lotado, hein? A gente sempre fala de dos filmes e eles sempre passam na quinta, né? Sempre na próxima vem. quinta que saem os nossos vídeos. Caso você não ache muita informação aqui, dá uma olhadinha lá na hora do almoço, no IPTV. Já viu que você... <risos> Bom, IPTV porque aqui é daqui de Campinas, né? IPTV é, de Campinas, é, é, lá na Globo, lá no Bozo. <risos> é é Mas, ó, galera, dia 16, compre o seu ingresso antecipado. Porque vai estar tá lotado. Uhum. É isso aí. Vai estar tá lotado. Você pode acontecer de você pegar, ah, só tem a sessão dublada em 3D. Hum. Uhum. Então presta atenção. É, gente. Antecipe, se você gosta de, de dublado, antecipe seu ingresso. Porque, cara, vai estar tá é. entupido gente lá. O lado. 3D eu não sei. Mas o dublado muitas vezes vale a pena, né? Sim. A sim. gente já viu Exato. muito filme aí dublado que, que valeu muito a pena. É isso aí, cinemostarda.gmail.com é o nosso e-mail, onde você manda e-mails para nós. Isso, é, um é a única coisa que ele sabe. É. Né? É. Não, eu sei do Facebook também, facebook.com.br cinemostarda, <risos> já que me tiraram o um gmail. <risos> Twitter.com.br cinemostarda ou... Ah, arroba cine mostarda você fala direto com o colonista adriano é agora sim eu não tô entendendo é nem muito, muito assim, mas é no, no, no né? facebook também facebookcom cinemostarda a gente sempre deixa algumas hum. algumas deixas lançamentos algumas deixa coisas para você e acha deixa as deixa né o menino deixa aquela <risos> oh, <desculpa. risos> o colonista meninão <risos> <risos> né querida? <risos> Belezinha, galerinha? É. E tem também aqui, onde você nos encontra, que é no youtube.com.br uhum. Que é o nosso canal pra você E ó, se inscreva Se inscreve beleza aí, de você curte Exato, compartilha é. vai, tá, vai estar aqui o um link pra você poder acessar o é treino aí. do Homem-Formiga, beleza? E digo mais, hein, se você não compartilhar com seus amigos, com pelo menos 10 dos seus amigos A pontinha da sua orelha vai apodrecer Vai virar um elfo? <risos> vai virar um elfo. Se você não compartilhar, descobriremos o seu WhatsApp e mandaremos várias correntes dizendo... Se você não passar, vai ter sete anos de azar. É pra compartilhar com, como corrente, sim. É isso aí, beleza? Brincadeira, mas só compartilha, beleza? É isso aí, pessoal. Belezinha? Um abraço. Clica no link aí logo depois pra você assistir o trailer, beleza? Um abraço, pessoal. Até mais.